Canta alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Canta alegria, Senhor, de ser perdoado no amor. Senhor, tente piedade de nós. piedade de nós, Cristo, tem piedade de nós, Senhor, tem piedade de, de nós. Hold it Espelho de justiça oh, God, Lord, Lord. Sede de sabedoria oh, God, Lord, Lord. Causa da nossa alegria oh, God, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord, Lord. Faz o Espírito amor, oh, God, Lord, Lord. Faz o E seguir devoção, mó gai, mó a de ouro, arca da aliança, porta do céu, estrela da manhã, saúde. Dos em fé, refúgio dos pecadores, rogai, por nós, consoladora dos oh, africanos, auxílio now. dos cristãos, toca e por Rainha dos Patriarcas Rainha dos Profetas Rainha dos Apóstolos Rainha dos Máteres Rainha dos confessores, Rainha das Virgens, por nós. Rainha de todos os santos, concebida sem pecado, Rainha Elevada ao Céu por oh, oh, oh, Rainha do Sacratíssimo Rosário por oh, Rainha da Paz oh, God, God. Rainha do Monte Ne. Porteiro de Deus que tirais o pecado do mundo Perdoai-nos, Senhor Porteiro de Deus que tirais o pecado do mundo ouvi Senhor Porteiro de Deus que tirais o pecado do mundo Tende piedade de nós, rogai oh, por nós, Santa Mãe de Deus, para, para que, que sejamos dignos das promessas de Cristo.